Não podem opinar sobre outras coisas além do tema que eles falam, mas ao mesmo tempo as pessoas sempre dizem por que você não fala de outras coisas também? Eu fiz um comentário é, em um vídeo, e um comentário em um tweet do, do Atla, né, o biólogo famoso, que ele comentou que no Pará estão voltando a fazer shows e eu só escrevi assim. Cansa, né, Átila? Porque ele falou, cara, não é possível, parece que eu não tô vivendo no mesmo, no mesmo mundo. Aí eu falei, cansa, né? Só escrevi isso. E aí vieram uns, alguns comentários dizendo assim, não é melhor você só falar de Resident Evil? Ou, é melhor você só falar de Resident Evil. A mesma coisa aconteceu quando eu fui falar de The Last of Us Parte 2. Eu não falo de The Last of Us no meu canal. Meu canal é de Resident Evil. Apesar das pessoas sempre falarem, mas não seria mais legal você falar de outras coisas também? Joga The Last of Us. Você já jogou? Joga The Evil Within. Você já jogou? É do Mikami também. Que tal se você fizesse uma live de Dino Crisis? da Capcom. Que tal se você fizesse uma live de Silent Hill? É um jogo que na época foi concorrente de Resident Evil. Conhece o Parasite TV? Parasite TV também é um jogo concorrente. Aí às vezes me chamam pra falar de survival horror, né? E falam, não, não deviam ter chamado ela para falar de survival horror, porque ela bateu muito na tecla do Resident Evil e tal, não sei o que. Enfim, ao mesmo tempo em que as pessoas me mandam ficar presa num tema, elas também querem que eu fale de outros temas. Aí quando eu falo de um outro tema, elas falam assim, é melhor você só ficar no Resident Evil, né? E aí eu falei, gente, tecnicamente, só tecnicamente, assim, pandemia, vírus, também é um tema de Resident Evil. Ou, por um acaso, você achou que Resident Evil fosse só um jogo de zumbi. Porque se você achou isso, você achou errado, meu jovem. Você achou errado. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Resident Evil fala sobre arma biológica, bioterrorismo ganância humana, o que que a gente tá vendo nesse momento? bioterrorismo, a gente tá vendo armas biológicas, a gente não sabe, sei lá, que se vão um dia pegar esse vírus aí, vão, sei lá gente, eu não sei de nada, não duvido de mais nada desse mundo, a gente tá falando de epidemia, a gente tá falando sobre ganância humana, negligência de governos e de corporações, é tudo dentro do tema de Resident Evil. E uma outra coisa que eu gostaria que as pessoas não confundissem, por favor, é sobre o canal. Porque falaram assim, ah, eu achei que era o perfil do canal. Gente, todas as minhas redes sociais hoje têm a minha foto de perfil, não o logo do Resident Evil Database. Hoje o canal é Resident Evil Database por Monique Alves no, no banner. Eu coloquei hoje o nome do canal Moni, barra, Resident Evil Database, assim como o Instagram e o Twitter. Eu só não fiz no Facebook, porque no Facebook é muito burocrático para você mudar o nome de uma página. E também eu tô quase não acessando o Facebook, então eu meio que não me importo. Porém, no banner também está escrito Resident Evil Database por Monique Alves. Eu sou o Resident Evil Database, gente. Eu sou uma garota, uma mulher, né, porque eu tô com 35 anos que gosta de resident evil mas que não é por isso que eu sou obrigada a só falar de resident evil eu me sinto no direito de falar de temas relacionados que eu sempre brinco com vocês ou de simplesmente falar sobre o que eu quiser se eu quiser comentar às vezes eu falo eu comento no post de um amigo meu sobre por exemplo a kika que faz live na, na, na, na Twitch, ela tem falado muito de cyberpunk e ela falou sobre um delineador roxo, eu comentei, ai, qual é a marca? Eu não posso mais também? Então, gente, por favor, deixem as pessoas falarem do que elas quiserem, eu defendo muito a liberdade individual das pessoas, eu defendo falar de saúde mental em Resident Evil, vocês veem que eu falo é, eu pego Resident Evil para falar sobre vários escopos, não só sobre pandemia, não só sobre o perfil do personagem, sobre, eu falo sobre saúde mental, eu falo sobre famílias, Resident Evil tem tantos temas que a gente pode explorar, então não me deixa me reduzir também a achar que eu só posso falar de Resident Evil. E outra, toda vez que eu falo, eu dou uma opinião sobre alguma coisa que alguém não gosta, porque o mundo é assim agora. Se você fala de uma coisa que as pessoas, você fala uma coisa que as pessoas não gostaram, elas automaticamente deixam de te seguir. E se por um acaso você responde, você rebate uma crítica, por mais educada que você seja, as pessoas automaticamente já te dão um unfollow. Por quê? Porque elas acham que você tá aqui unicamente para servir elas. Se você posta um vídeo que não foi tão bem, elas se acham no direito de falar, eu não gostei do seu vídeo, menos um inscrito, menos não sei o que, e já saem te dando, te criticando por uma coisa que elas simplesmente não concordam naquele momento. As pessoas acham que quem tá na internet, não importa se você é uma pessoa pública, se você é quantos seguidores você tem, se você tem 100, se você tem mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, que você tem que falar só o que elas querem que você fale. Você não tem o direito de nada, você tá aqui pra servir. A partir do momento que você está na rede social, a partir do momento que você é um influencer ou não, porque eu nem me considero influencer nenhuma, eu não influencio as pessoas a comprarem minhas brusinhas, gente. <risos> a partir desse momento elas acham que você está aqui unicamente pra obedecer e servir. E se você falar alguma coisa que desagrada, você se torna uma pessoa persona não grata. O mundo não é assim. As pessoas sempre vão falar coisas que te desagradam. Seja na internet, seja fora dela. Seja na tua família, seja no teu casamento, seja um filho que você vai ter. O teu cachorro, às vezes, vai cagar em cima da tua cama e te desagradar. Então, para de achar que o mundo tem que ser moldado a partir do que você pensa. E vamos, então, falar de Resident Evil, só pra gente encerrar esse assunto, né, gente? O que eu comentei lá, né, do Átila, do né, eu só comentei assim, cansa, né, Átila, né? Cansa, né, gente? Eu aposto que a Jill olhava pela janela dela e falava assim, gente, cansa. Cansa ver essa galera achando que essa pandemia, essa epidemia não é nada. Que não é nada, gente, é farsa, estão mentindo, estão inflando o número. Que a Umbrella é super boazinha, que ela tá fazendo de tudo para combater esse vírus. Cansa. Vocês lembram o que aconteceu com o Raccoon City, né, no dia 1 de outubro de 1988? deixa a reflexão. Beijo a todos, tchau.